Olá, Ricardo Figueiredo, 39 anos, gestor de projeto na equipa do FIGITAL. A minha ligação ao Leroy Merlin uh, começou um pouco antes de efetivamente ter entrado para a empresa. Entrei na Leroy Merlin, efetivamente, em novembro de 2017. Eu entrei como responsável aplicacional, comecei a ter responsabilidade sobre os projetos de, como o Pixies e, e outros projetos de, de relevância na empresa. Na minha evolução de carreira, quando assumi as funções de gestor de projeto, ajudei a implementar o CRM Dynamics na relação cliente omnicanal da empresa. Também gostava de referir um projeto que também tive muita envolvência, que é o, as caixas de livre serviço, as, famosas self-checkout, consegui uh, contribuir para a evolução tecnológica da empresa para que ela se adaptasse a estas novas realidades e conseguisse acompanhar também as tendências de mercado. O que me agrada é a empresa investir nas últimas tecnologias e estar muito atualizada nesse aspecto. Isso abre as portas para novas oportunidades, mesmo dentro da própria empresa. Estou numa fase de transição, neste momento estou a assumir uma equipa de análise de dados e essa equipa tem como principais tarefas agregar informação da empresa para que possamos conhecer melhor o nosso cliente e os fluxos de negócio da empresa para que possamos prever novas oportunidades. O que me entusiasma mais é porque estou a trabalhar com ferramentas de tecnologia de ponta de inovadoras Vejo o futuro da Lugua Merlin sempre da Merlin, no Grupo ADEL como sendo uma empresa que investe muito nos colaboradores e investe muito também nos sistemas. Para mim os valores que são mais importantes da empresa e os que mais me tocaram quando cheguei à empresa é a igualdade, a cultura de igualdade da empresa e o respeito pelas ideias de todos. Toda a gente faz parte de um processo e na construção de projetos. O conselho que dou a alguém que está a entrar na empresa é que vamos precisar de ti, porque, de facto, esta empresa dá oportunidade a que tu possas participar nas soluções da empresa.